Vou mostrar aqui a restauração que eu fiz de um o caiaque, ele era assim ó, todo pichado, todo mal feito. Então o que eu fiz? Eu passei um spray ali nas bordas, é, de onde a pessoa entra, né? spray preto. E depois eu peguei uma tinta com pincel e passei em todo ele, de verde assim. É, uma tinta eu peguei essas de acrílica mesmo. E eu fiz várias camadas, várias demãos. Né? E aí depois a estrela ali eu fiz com uma chapa de raio-x né? eu, eu peguei ali na, na internet assim, essa estrela do desenho assim, E passei um, um papel é, em cima da tela do monitor assim, bem, bem sutil assim para não, não estragar a tela E aí, a, aí eu peguei esse papel E aí botei em cima da chapa de raio-x com estilete cortei E aí depois então eu é, ser um spray branco e aí ficou então um estilo militar esse foi o como eu fiz essa restauração aí. é, gastei sei lá é, cinco reais e ele ficou como novo valeu